Agora vou-vos mostrar um fenómeno interessante, estão a ver ali os, tem três coisinhas de... de gasolina e isto vai enchendo, ora reparem lá, estão a ver, consoantando, aquilo vai enchendo, Três traços, 4 traços, ai tanta areia ali meu Deus, que perigo, viram? Uma das coisas que eu tenho medo é aquela aí traços estão a cheio pessoal! Isto é um milagre pessoal! É um milagre! E daqui a um bocadinho vai para os 6 traços! Olha reparem lá, aquilo vai crescer agora! Vamos ao quinto, vamos a, a sexta. Olha! Está a ficar! Só falta um! Só falta um para encher! Vamos ver... A ver se ele não enche o resto! Olha! Encheu agora! <risos> milagre! Olha ah, só essa é a pequena brincadeira! I love malteira, well, levem tudo na brincadeira, tá bem? Tá, até Até o próximo vídeo.